Um unboxing triplo eu fiz uma compra com o Dario e ele acabou me enviando em três partes e eu fui gravando achando que eu já tinha recebido tudo e para minha surpresa mais uma caixa aqui e claro, agora acabou tudo já estão todos os filmes que eu pedi com ele então vamos por um box atrás do outro que aqui não para então caso você não seja inscrito aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar Dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante, o vídeo cassete, vem comigo. Marcelo Morandini apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então eu vou começar com a última caixa que chegou e em seguida a gente passa para a segunda caixa, foram fitas compradas com o vendedor Dario e vamos ver o que que vem aqui nessas caixas. Uh, que eu sempre compro acabo esquecendo o que que eu compro e depois para minha surpresa quando eu recebo uh, as fitas vêm bonitinhas aqui para casa vamos começar aqui muito bem embalado diga-se por sinal que eu vi aqui uh, o Dário uh, caprichou aqui na, na embalagem isso é muito legal porque a gente vê quando a pessoa que vende sabe o valor das fitas por ser talvez um colecionador alguma coisa assim e você sabe que o correio é bem complicado às vezes eles eles entregam de qualquer jeito mesmo às vezes não tomam cuidado e acaba quebrando os estojos das fitas ou as próprias fitas e todo mundo sabe a dificuldade de se encontrar estojo de fita VHS de DVD Blu-ray se encontra de CD também mais fita VHS realmente, pessoal, não faz mais estojo. Então, se quebrar, infelizmente quebrou. Então, vamos tirar aqui aleatoriamente. Ah, e agora? <risos> agora que eu me lembrei o que, que chegou, eu vou deixar aqui em cima no card a minha coleção, meu especial do Titanic que eu coloquei aqui no canal, onde eu mostro todos os itens do Titanic e para minha coleção faltavam essas duas fitas aqui que são as versões é, de locação do filme Titanic Olha só que legal vou deixar aqui o estilete Olha só pessoal que legal essa edição do Titanic isso aqui veio para as locadoras então claro seguia esse padrão é, de fitas com estojo é plástico aquele estojo tradicional. Olha só que legal! É a mesma arte das fitas VHS do Celtru, só que dessa versão aqui. Veio no estojinho e na capinha. Vamos abrir que eu sei que todo mundo gosta das famosas fitas verdes. Aí está Titanic. Essa aqui é a parte 2, legendado. Essa versão aqui é legendada. Titanic, é a parte 2, e aqui. Provavelmente, lógico, com certeza, Titanic, a parte 1 do filme. Eu até estou vendo ali atrás a outra versão do Titanic. Eu não vou mostrar para vocês, uh, porque senão vai ficar muito vídeo, vai ficar muito curto, vai ficar muito comprido o vídeo. Então eu deixei aqui uh, no card. E também, pessoal, para minha coleção de filmes dos Trapalhões mas da Xuxa no caso olha só que legal eu também fiz o um especial do Lua de Cristal eu deixei aqui nos, no, no cardzinho aqui em cima o link para vocês darem uma olhada no especial do Lua de Cristal onde eu mostro os meus itens no caso eu tenho a versão em DVD e faltava essa aqui que é a versão em VHS olha só que legal o VHS lançado na época pela Globo Vídeo saudosa Globo Vídeo a capa é praticamente igual a capa do DVD e vamos ver aqui a nossa querida fita veio com um, selinho, um pouquinho coisadinho que depois é só passar uma cola veio com uma identificação da época da, da vídeo locadora que pertenceu mas está aqui provavelmente o box foi trocado mas está aqui o selo original da fita Xuxa e Sérgio Malandro em lua de cristal. Olha só que legal, pessoal. Agora vamos seguir uh, para a primeira compra, no caso. Uh, foram compradas mais fitas, então bora lá. Essa foi a primeira compra com o Dario. Ela está focada em fitas com produções nacionais. Mesmo existindo uma versão em DVD que eu ainda não tenho na coleção, eu comprei essa versão em VHS duplo. Corto muito o formato do estojo duplo em VHS e cheguei a acompanhar parte dessa série quando ela foi exibida pela primeira vez na TV. Lançada pela saudosa Globo Video VHS, da obra de Gilberto Braga e estrelada por Malu Mader e Felipe Camargo. Outra fita que trouxe para a coleção é essa aqui do Tiririca, lançada na época que estourou seu hit Florentina, que era exibido na TV nos programas dominicais da época. A fita tem uma hora e quinze de duração e traz um show do comediante, com piadas, músicas, imitações... E falando em humor, Ari Toledo por trás das câmeras. Lançado em VHS pela Satvídeo, que particularmente não recordo de ter visto outros lançamentos na época áurea das videolocadoras. E agora vamos abrir a última caixa. No caso, que eu recebi, uh, eu achei que tinha vindo tudo, mas enfim, agora, para minha surpresa, veio mais alguns que estavam faltando realmente depois que fui me dar conta e olha só que legal pessoal já tem aqui vários na coleção é, são duas Produções nacionais é, eu já tenho uma delas me parece em DVD só que a capa é totalmente diferente eu acredito que seja o mesmo conteúdo eu vou dar uma olhada depois é, vamos começar pelo começo né é, Mamonas Assassinas MTV na estrada é, para quem é da época da MTV lá dos anos 90 Uh, esse foi um programa que eles visitavam no caso eles acompanhavam as artistas nas turnês dele e esse especial foi com os Mamonas Assassinas inclusive esse programa foi pelo ar para MTV e a fita VHS veio com essa mesma arte a arte do DVD é totalmente diferente inclusive é horizontal mas eu quis colocar esse na coleção também por ser enfim uma memória da, da época que foi lançado também pela EMI e olha só que legal e, aí, e ainda vem com extras, exatamente, veio com uh, dois clipes, o Pelados em Santos e vira-vira, quem não se lembra, quem é fã de Mamonas, deve se lembrar muito bem. Vamos ver agora a fita, provavelmente vou ter que pagar uma multa, porque não está rebobinada, mas não tem problema, direitinha a fita, pessoal, novinha, não tem marca de mofo, essa aqui está bem novinha mesmo, pertenceu a Videomax, olha só que legal, quem já quem já conhece essa locadora coloque aqui embaixo nos comentários e finalmente mais uma fita que eu já tenho duas da coleção diferentes do arito Toledo. Olha só que legal com a corda toda na época né em que não se podia falar muito coisa na televisão então eles lançavam esse material em vídeo e todos que dito dois deles esse inclusive foi lançado pela reserva especial e olha só que legal uh, esse daí já mostrei a outra edição que veio também muito legal Ari Toledo é um show né é um show de uma hora que eles lançaram em VHS agora vamos lá pela fita tá bem novinha também ela ah, não tem marcas de de mofo né pessoal tá bem novinha já pronta para ser assistido o selinho aqui da reserva especial Agora sim acabaram as fitas que eu comprei do Dario. E o que vocês acharam essa minha compra recebida em três partes? Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês também têm esses filmes na coleção, enfim, o espaço aqui de vocês, só comentar aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição que vai ajudar bastante.